O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso promoveu um evento cultural da acessibilidade. O destaque foi o lançamento da Cartilha de Acessibilidade e Inclusão. A cartilha foi um trabalho conjunto da Comissão de Acessibilidade com base numa cartilha da Comissão de Acessibilidade do TRT da 12ª Região Santa Catarina que nos cedeu gentilmente a cartilha deles e nós fizemos algumas é, inclusões né, inclusive em relação à pessoa é, com espectro autista E assim, ela visa né, trazer é, para todo mundo da, do tribunal E para o público externo também é, Essa questão da pessoa com deficiência é, As capacidades e as dificuldades E a forma que nós podemos ajudar a pessoa com deficiência Tanto no tribunal como em toda a comunidade Então precisamos melhorar muito e o exemplo nós vamos começar aqui, já começamos né, no, no, no tribunal, o tribunal tem uma, uma acessibilidade muito boa, mas queremos melhorar e conscientizar as pessoas, acima de tudo, e a sociedade. A Unemat Universidade do Estado de Mato Grosso e o TRT também renovaram o termo de compromisso. A parceria teve início este ano com a realização de lives sobre inclusão e acessibilidade. E esse trabalho seguirá em 2022. Para nós é muito importante né, essa renovação, essa assinatura simbólica, né, que na verdade já foi assinada pelo nosso reitor e o desembargador, no sentido de nós estarmos estreitando esse relacionamento né, a partir da comissão de acessibilidade, porque nós estamos desenvolvendo todo esse trabalho na Unemate, e nada melhor do que a gente contar com a expertise de uma comissão que já está estruturada para que nós possamos estar desenvolvendo toda essa política de acessibilidade nos nossos cursos da Unemate. No evento, houve também a entrega de fraldas arrecadadas para a Associação de Mães Autistas e Outras Deficiências de Mato Grosso, a AMA. A associação atende mais de 350 famílias cadastradas. Já é a segunda vez que a gente recebe, a gente recebe com o coração cheio de alegria, porque são muitas crianças atendidas. Nossa associação é composta é, basicamente por crianças com autismo e são crianças que ainda usam fralda, mesmo grandes ainda usam fraldas. E, e com essa dificuldade que as mães vêm vivendo com, né, com a pandemia, a perda de renda, essa fralda chega num momento de trazer alívio para elas. O evento... Foi uma iniciativa da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRT de Mato Grosso e contou também com a palestra do advogado Marcione Mendes. Sobre a cartilha, você pode ler e baixar no site do tribunal www.trt23.jus.br.